E eu sempre lembro que acho que o segundo pior dia pra mim foi o dia que eu ia iniciar os remédios. Então, por isso que eu sei que não é fácil. Eu lembro que eu chorava, chorava, com medo de que isso ia mudar minha liberdade, enfim, a capacidade de, de ter um dia a dia mais comum. É, na pesquisa, eu ia cair num grupo que ia tomar medicação antes do que era determinado antes e um grupo que ia ser só acompanhado. E aí eu caí no grupo que ia tomar medicação e foi a melhor coisa que aconteceu. Foi que eu tive tempo para entender como que isso ia atingir meu corpo, como que eu ia poder hoje estar aqui, conversando. É... Não perdi a minha liberdade, eu apenas entendi como é que eu me cuido. Com a minha exposição, muita gente vem falar comigo, né? quase que diariamente. E as pessoas sempre me perguntam, devo começar o tratamento? Minha dica sempre é, escolha você, e para escolher você, você tem que escolher se cuidar. E é a melhor maneira que a gente tem, então a adesão é extremamente importante para você ficar indetectável, estar indetectável, porque isso, vou te falar que reduz tantas questões psicológicas que a gente tem e era muito tenso o medo de poder transmitir para alguém, isso me deixava muito, muito mal, então estar indetectável, além de fazer bem para o meu corpo, faz bem para a minha mente, adesão sempre, sempre é o melhor caminho, eu sou HIV positivo e eu estou indetectável.